Este símbolo representa minha posição como ancião das classes, isso me permite usar qualquer uma das classes primárias, e com a pedra da mudança no meu coração, vou ajudar vocês a trocarem de classe.